Aí, ó, não sei o que tá acontecendo aí, ó Tô no avião, a Polícia Federal Parou o voo E tá querendo Me chamando Parece que eu sou suspeita de alguma coisa Quero saber do que Uhum. deputado. Sou deputado estadual. O sabe como funciona é, é, é, é o nosso segmento? Não sei, é se é, quiser explicar fica à vontade. É aleatório. É aleatório. Uma certa contagem uhum. de pessoas é passado pela revista. Fui é... retirado Fala aqui de... do voo, fui retirado do voo porque aleatoriamente fui, né, abordado se você puder fazer a inspeção, eu agradeço. É inspeção aleatória, é o sistema que pega. É, ok, sem problema, é o sistema. Sem problemas. Pode colocar no chão, não tem problema. Pode retirar as pertences, eu não me incomodo. Tem que fazer a busca do você. Um aleatório. Você vai dar uma geral em mim? Sim, Sim. Sim. É a busca do aleatório. A gente vai é, tomar uma É, busca é uma navegar, busca pessoal, é aleatório. Quando o sistema pede para fazer, tem que ser feito na mochila da pessoa e, e na, na pessoa. pessoa, da pessoa. Entendeu? Tem que ser feito o dia inteiro aqui. Favor, ah, então tá bom alimento, tá Então eu vou deixar a minha câmera f... humana aqui, eu tomando uma. Não, pode fazer a. Pode fazer Fica fazer... à é vontade. É isso? Boa okay. viagem é, Então, você ganhou o padrão dos pessoas, boa viagem Ah, tá bom, boa viagem, bom trabalho pra vocês Bando de racistas, ignorantes Obrigado Graças a Deus, tudo certo Tudo certo? Sim, tirando o fato de ser humilhado Não, nem da bola, Todo mundo passa por isso Quantas pessoas desse voo saíram no meio do voo Escoltado pela polícia federal Pra ser revistado Tá tranquilo, tá de boa Toca o bonde Toca o bonde que o carregamento tá no outro avião Ah, Rir para não chorar